Oi, pessoal, tudo bem? Essa semana eu estou aqui em Goiás, no Brasil, no centro-oeste do Brasil, no CPEAS, no Centro de Pesquisa em Agricultura Sintrópica, e aqui do meu lado está o Fernando Rebelo, que é agrônomo e biólogo, trabalha com o Ernst há mais de 20 anos, muito experiente, e ele tem realizado algumas iniciativas e algumas pesquisas muito interessantes né, aqui nesse espaço, um espaço que é, que é super ameaçado aqui no Cerrado, sofre com fogo aqui no entorno o tempo inteiro. Tem o Parque da Chapada dos Veadeiros logo aqui ao lado, uma área que tem um avanço do agronegócio muito forte. E, e ele tem realizado algumas pesquisas aqui sob, sob orientação do Ernest, que tem dado alguns resultados muito promissores para a gente. Então hoje vamos trocar uma ideia aqui com ele para saber o que, é que eles estão pensando, o que é está que acontecendo aqui com o CEPES. Bom dia. E aí, fala um então, pouco a gente do CEPES. Então, Felipe, a gente criou o CPES, que é o centro de pesquisa, nesse, com dois objetivos principais, assim, que é apoiar o Ernest, que o Ernest trabalhou muitos anos com a agricultura familiar. Né? A Dayana fez esse levantamento. E viu que atingiu mais de 10 mil agricultores nesses 40 anos de trabalho dele. E o que o Ernest viu é que sempre trabalhando com agricultores familiares, sempre em pequenas áreas, e ao mesmo tempo as florestas desaparecendo, com o objetivo principal de virar áreas de agricultura. Então foi esse que motivou assim a Ernest a trabalhar com a larga escala, um dos principais motivos, e criar máquinas. Então a gente pensou, a gente tem que ter um lugar que, quando as máquinas estiverem prontas, a gente já tem resultados na pesquisa dizendo oh, tem que ser esse espaçamento, é melhor esse cultivar, é melhor aquele capim, tal distância entre árvores. Então o Ernst foi fazendo desenhos e a gente foi testando esses desenhos no campo. Então a gente já tem resultados para soja, para milho, para trigo. Que, qual a melhor combinação? Qual o melhor capim? E esse é um dos objetivos, apoiar Ernest nas pesquisas e as máquinas elas vão servir tanto para pequena escala, tanto vai servir para o agricultor familiar, porque são máquinas leves, máquinas pequenas, porque não dá para máquinas grandes, não é o futuro da agricultura. O futuro da agricultura são máquinas leves, que não compactam o solo. E o segundo objetivo é a gente buscar incessantemente uma pedagogia que o agricultor consiga entender de uma forma fácil, como o planeta funciona, que esse é o objetivo do Ernest. O Ernest diz que ele é um, um alfabetizador, não né? A gente aprendeu com seis, sete anos de idade a falar, a, a escrever, a fazer mate a, cálculos, matemática, a ler, escrever, mas a gente não aprendeu como o planeta funciona. Então, essa segunda alfabetização, que é o que o Ernest busca. E nós estamos buscando maneiras de transformar isso numa coisa fácil, acessível aos agricultores do mundo inteiro. Então são esses dois objetivos principais aqui. É Muito bom. E, e eu queria, Fernando, assim, explica um pouco para a gente né, e para o nosso público, porque esse plantio de grande escala e esse plantio fracionado né, que o Ernest desenhou e que você está testando aqui, ele às vezes pode confundir. As pessoas têm uma dificuldade de entender, porque você tem linhas de árvores, entre essas linhas de árvores tem a área de cultivo de grãos, cultivo de hortaliça cultivo de capim, e acontece fracionado e explica isso a gente um pouco de uma maneira mais detalhada porque é, já existem muitos conceitos por aí, né? tem um plantio direto, né? as pessoas cada vez mais usando é, cultura de cobertura mas esse daí ele tem uma, uma particularidade ainda maior, né? não só pela inclusão de árvores no adensamento né? no, com, com, com espaçamento muito menor né? entre as linhas como é, uma dinâmica né? de, de, de corte, de cobertura, que também Sim. é muito específica, às vezes as pessoas não entendem muito, como você já fez aqui vários experimentos, explica um pouco para a gente aí qual, qual que é a lógica que está por trás desse sistema. A lógica é assim, nós, se existe um futuro para a humanidade, esse futuro tem que ter floresta. Então a gente está fazendo o oposto do que a agricultura convencional, a maioria dos agricultores hoje no mundo faz. Derruba a floresta, derruba a floresta para plantar grão. Nós estamos plantando floresta para plantar grão. Isso que a grande... É, proposta do Ernest, e que nós estamos levando a cabo, e ela tem resultados que são, assim, incríveis. Com zero de herbicidas, zero de qualquer tipo de pesticida, a gente consegue produzir floresta e produzir grão. É simplesmente fazendo a poda na linha das árvores, triturando esse material, e nas entrelinhas, que elas podem variar de três, quatro, cinco, seis, isso a gente está experimentando, né? Não pode ser muito grande, porque as entrelinhas das árvores, a sugestão do Ernest é que a gente faça seis metros, porque a gente vai podar a copa das árvores todo ano. Isso que garante o plantio do grão. Então é uma evolução da agricultura que a gente vê, que no início foi terra lavrada. Os agricultores com arado, depois vem o um plantio direto, depois vem a proposta de lavoura, pecuária e floresta, mas sem a dinâmica das podas. Eu acho que esse ponto que o Ernest propõe, o um ponto culminante, que é isso. A gente vai plantar árvore, a gente vai podar essas árvores e nas entrelinhas tem capim e, nas entre, e, e, e faixas no capim que tem os grãos. E... E isso dá um nó nas pessoas, Pô, mas como que o capim vai crescer junto com o milho? Porque as pessoas usam enxada, usam herbicida para matar as ervas invasoras. E muitas gramíneas são consideradas ervas invasoras. Mas a gente vai ter as máquinas apropriadas para cortar o capim e não cortar a linha de grão. E hoje é tudo por GPS, tudo preciso, a agricultura é de precisão. Isso não é empecilho nenhum para a tecnologia atual. Mas por que a gente não tem as máquinas? Porque a gente não tem os campos, não tem a demanda por esses campos. Então, mas cada vez mais, nós temos a parte mais avançada do agronegócio. Tem uma parte que está ainda usando muito veneno, está usando muito herbicida, mas tem uma parte que está crescendo rápido, que ele se baseia num tripé, que é pó de rocha para remineralizar o solo. Coberturas, que eles chamam cover crops, mas coberturas anuais. Todo ano eles têm que matar essas uhum. plantas para plantar ah, o grão. Mas o que nós queremos é coberturas perenes, a terra sempre coberta. E isso que vai ser, acho que, o futuro. Linhas de árvores, uma cobertura perene, que não precisa ser só capim. Pode ser capim, com leguminosas, mas tem que ser perene, porque vai alimentar o solo. Os exudatos das plantas vão vai, vai manter uma vida no solo que não existe hoje, que ela foi banida. Né? E essa é a maior tragédia hoje. Quando a gente mata uma floresta, derruba uma floresta, não vai embora só a parte aérea. A grande diversidade, milhões e milhões de seres que evoluíram, que estão lá dentro da Terra, vão embora. E o segundo passo que mata mais ainda é quando a gente chega com os adubos químicos, que são sais. A vida no solo não está preparada para receber sais. Aí quando a gente põe sal por osmose, você mata os Eles Não tem defesa. Aí a terceira pancada que eles levam é quando a gente põe os venenos. Então tem Não trabalhos do, do Tomita que mostra que ele recuperou terras simplesmente colocando o simplesmente trazendo a vida de volta. A vida volta, aí hum. você consegue produzir novamente. Perfeito. E, e realmente, né, para ganhar escala, é, é uma frente que o Ernst tem trabalhado, a gente tem acompanhado esse trabalho e essa esse esforço muito grande já de anos de, de, de trazer a indústria para perto, né? como ele sempre fala, isso não é contra a tecnologia, pelo contrário, é a favor, hum. precisa de robótica, precisa de tudo. Só que a tecnologia ela é uma expressão do, do da nossa visão de mundo, né? é uma expressão da sociedade. Então hoje a agricultura ela caminha, ainda está numa num processo de guerra contra a natureza. Né? Então as máquinas elas expressam um pouco isso, são máquinas enormes, tratores de guerra, que, que, que fazem esse trabalho. Então, Fernando, conta agora aí o, que, e o futuro. Assim, o que que é, qual é o futuro dos CEPES? O que, que vocês pretendem fazer agora? O que nós queremos agora? é que cada bioma, cada clima, ele tenha um lugar que os agricultores possam aprender. Porque o que os agricultores fizeram até hoje no mundo foi uma coisa muito simples, foi destruir floresta e pegar toda aquela energia, toda aquela fertilidade, pulverizar ela. Perder! perder a matéria orgânica, então, não existe uma saída fácil, existe uma saída simples, a saída é a gente entender como a natureza funciona, como as florestas se reciclam, como que surge a vida, se a gente entender isso, a gente vai caminhar no fluxo da natureza, a natureza começa a ajudar, mas enquanto a gente não entende isso, a natureza vai contra, a gente está lutando contra a natureza, então, se cada bioma, por exemplo, do meu país, se cada bioma do Brasil, seja Caatinga, Mata Atlântica, Amazônia, o Cerrado, os pampas, o sul do país, o Pantanal, cada bioma tem um lugar, tem os agricultores que eles possam aprender como que eu faço, quais são as plantas que crescem bem no meu lugar. Eu casar essas plantas que crescem bem no meu lugar com as plantas cultivadas. Então, no sul, eu vou para as exóticas que são, crescem bem no sul, pêssego, pera, mirtilo, maçã, kiwi, com as nativas do sul. E o sul é o lugar mais atrasado no Brasil hoje em, em agroecossistemas sintrópicos. Por que é o mais atrasado? A minha hipótese é, é uma lacuna. A gente tem sistemas no Nordeste, na Caatinga, no Cerrado, na Amazônia, tem agricultores fazendo. Por que, que o sul é uma lacuna? Porque foi o primeiro lugar que foi mais destruído no Brasil. Então os avós já não viam muitas árvores, porque foi muito destruído. Os pais já não, vem, não, não conhecem, os filhos menos ainda. E quando você pega aqueles biólogos, abnegados, botânicos, que saem caçando no sul e, e listam as árvores que existem, você fica maravilhado, você fala, não é possível que nós vamos perder isso. Onde que eles acharam as árvores gigantes? Os botânicos andaram pela Mata Atlântica procurando árvores gigantes. É ridículo. Acham pau-brasil dessa grossura, não tem um metro de diâmetro. O maior pau-brasil do Brasil hoje, o que dá nome ao é país. Vão lá no único jequitibá que sobrou. Na única peroba de 45 metros. A única araucária, uma araucária gigante que sobrou. Por que, que sobrou? Porque ela tem um oco. Ela não uhum. serviu para ser destruída. Uhum. Mas as árvores estão lá. Então nós temos que trazer essas árvores nativas, as embuias, as grápias. Tudo está no sul, está lá, mas escondido. Ou numa grota muito funda, ou numa unidade de conservação. Então se a gente trouxer essas árvores explica não, nós podemos plantar pêssego, podemos plantar pera, com embuia com araucária. Eu vi um, um indígena lá, numa aldeia indígena, citros com araucária. Maravilhosos os citros carregados de flor nas entrelinhas cheia de araucária. Então, assim, é e só é o, isso. É o que você tem feito aqui todos os frutos do cerrado, que os é os frutos do cerrado, uma variedade impressionante, tes... milagres da na natureza, junto com, com o eucalipto, junto com a com lobeira, junto com grão, com grãos, grãos europeus, dar? com grãos do Oriente Médio, né? É o que o Ernest nesse o planeta assim ele é sagrado, ele é maravilhoso. Existe tesouros em todo lugar. Em todo lugar tem tesouros. A gente só tem que ter olhos para isso. Então hoje eu olho para a lobeira, essa planta é sagrada. Eu olho lá para o canzileiro, na beira da pista, crescendo com seis meses sem chuva, numa terra compactada. Eu vejo o um andropólogo crescendo na beira da rodovia, onde eles pisaram, massacraram ali para fazer o eixo da rodovia. Ele cresce na beirada, dois metros de altura. Fazendo fotossíntese, fazendo jogando, fotossíntese. jogando carbono para baixo. É só a gente ter olhos e achar esses tesouros, plantar eles em alta densidade e plantar as nossas plantas cultivadas. Ah, ainda não dá para plantar morango, mas morango até cresce aqui. Mas então eu melhoro o solo, eu planto lobeira, planto canzileiro, planto assa-peixe em alta densidade, trituro tudo isso. O ano que vem a terra está melhor. Eu vejo meus cultivos, nos primeiros dois anos eu tive que molhar os citros. Esse ano não. Mas do lado dele está lá o eucalipto, as árvores nativas, a lobeira, o capim, a terra coberta o ano inteiro. Então é, é isso que nós temos que fazer, transformar numa linguagem simples. Talvez nesse momento nós temos até que fazer uma receita para cada bioma. Não é o ideal, porque se a pessoa entende, só sabe a receita, se faltar um ovo na receita do de um, de um cozinheiro e ele não sabe a função do ovo, uhum. ele não faz a comida. Mas se ele sabe a função do ovo, ele vai ele transferir, ele vai plantar uma coisa que tem aquela função. Então, assim, se a gente sabe a função de cada planta, se a gente conhece realmente cada planta, a gente substitui. Ah, eu não tenho lobeira, mas eu vou plantar outra árvore. E a gente vai fazendo isso em cada bioma. E a gente vai trazer de volta as florestas. Hum, perfeito. Então, agora eu vou até fazer uma pergunta numa esfera um pouco mais pessoal, né? Porque para quem não sabe, o Fernando ele também trabalha pro CMBio e enfrenta muitos incêndios aqui na região. E, e o incêndio aqui é um assunto muito polêmico, né? porque ainda existe parte da ciência que acredita que esses incêndios existe. são naturais, fazem parte da... da né, do, e por do, incrível da... que pareça, as pesquisas na academia que dizem que o fogo é benéfico para o Cerrado, essas mesmas pesquisas comprovam a teoria do Ernest Nós temos pesquisas acadêmicas dizendo assim, ah, o fogo aumentou a diversidade no cerrado. aí quando a gente lê a pesquisa aumentou de que a diversidade de formiga. Uhum. aí tem um outro pesquisador que diz que não, não conclui que é benéfico, mas ele fala assim: ó, eu estudei lugares que queimam todo ano, aumentou a diversidade do que? de aranha. aí quando a gente pega o gráfico de espécies de, de sistemas de acumulação, né? Voltamos para, para trás. aí eu pergunto para esse pesquisador: mas aumentou de felino? aumentou de anta? aumentou de veado, mamífero? aumentou de árvore? não Aumentou de herbácea, de ervas. São estratégias que a natureza está usando. Comprova a teoria do Ernest, comprova os gráficos fala. que ele fala que... Nos sistemas do início, nós temos insetos, artrópodes. Conforme isso vai evoluindo, a gente vai tendo anfíbios, répteis, roedores, e chega nos sistemas de abundância nas florestas que tem mamíferos de porte grande, que tem anta, que tem felino, que tem veado, quando não tem fogo. Uhum. O fogo não aumenta isso, o fogo aumenta lá, volta para trás. E, e, e você que entende tudo de fogo, né entende tudo de fogo, que já ajudou a apagar muito dos incêndios que quase né, dizimaram aqui o parque. São né? 14 anos que eu estou aqui combatendo incêndios. E aí, quando eu vejo os botânicos. E, e, e o que é natural desses incêndios? assim, Porque falam, não, incêndio é natural. Incêndio em quantos de raio? é Quantos por Não, eu tenho uma, a, minha, a minha estatística, que nenhum pesquisador tem. Foram mais, durante 12 anos, foram mais de 200 combates que eu fui, junto com a Brigada. Eu apaguei. Eu uhum. peguei no abafador, na bomba costal, junto... Desses 200, foram mais de 200. Dois foram incêndios de raio que queimaram grandes áreas. Dois. Então, meio por cento. Que foi incêndio de raio, que na época chuvosa. Se a gente olha o céu agora, céu azul, céu de brigadeiro, não tem raio. Uhum. 99, 5% da minha amostra é incêndio criminoso. Então, quando as pessoas falam, não, o incêndio no Cerrado é natural. É natural o incêndio de raio, queima meio hectare, queima meio um hectare. É isso que eu ia perguntar também, que um incêndio de raio, ele é é, abre uma clareirinha. Não, não mas é, é natural, muito, não se mas, compara mas mas em milhares seguida vem de a chuva. Que... É, exato. Em seguida vem a chuva. E outra coisa, a terra está úmida. Uhum. A vegetação está úmida, porque nós estamos na estação chuvosa. E raio só tem quando tem nuvem. Na época seca não tem raio. Então, o incêndio de raio, ele é natural, mas ele não faz esse estrago que o um incêndio criminoso, no pico da seca, a vegetação seca, ele faz. Ele entra, queima a terra e as chuvas diminuindo, os últimos três anos, quatro anos, choveu metade da média histórica. Aqui chovia 2 mil milímetros. De 2014 a 2017, é choveu 800 milímetros. Em 2018, choveu 1.200. Não chove mais 2 mil milímetros, não chove, acabou. Então, nós temos que mudar esse... E, e nós temos que mostrar para a ciência que o incêndio é natural, queima pequenas áreas. E a vegetação não está adaptada assim, não. Mas precisa ter fogo para as plantas florirem. Não é verdade. Precisa ter um estresse. Eu vejo as canelas diamas floridas. Eu vejo o pirex florido. Mas quando tem um estresse, eles florescem uniforme. Aí as pessoas veem as plantas aquela população florida, falou, oh, tá vendo? Tinha que ter fogo, não? Quando não tem fogo, floresce um, porque o estresse não é homogêneo. Uhum. Floresce o outro, mas quando tem fogo, o estresse é homogêneo, então todas florescem juntas. As plantas, o que tem no cerrado hoje, não são, é o que sobrou. Uhum. Não é que o cerrado é adaptado ao fogo. O que sobrou está adaptado ao fogo. É, e, a, e a premissa do Ernst é que, é que o cerrado naturalmente ele caminhava para virar uma floresta amazônica, muito mais do que o contrário, que hoje caminha para virar cada vez um, deserto, um cerrado mais ralo, né, mais limpo, até deserto. Nós quase temos uma um reserva aqui no cerrado, chama Estação Ecológica de Águas Emendadas, que nos últimos 30 anos nunca queimou. Nos últimos 30 anos nunca queimou. O parque nacional que eu trabalho queima a cada três anos. 2003, 2007, 2010, 2015, 2017. A cada três ou quatro anos nós temos grandes incêndios que queimam mais de 10 mil, 50 mil, 70 mil hectares. Não sobra nada. As plântulas de árvore vão embora. Agora, vamos visitar a estação ecológica de águas emendadas que não queima há 30 anos. Você não consegue andar, porque você esbarra na vegetação. Cerrado. Cerrado. cerrado. cerrado. Em espanhol quer dizer o quê? Fechado. Você não consegue andar. Você para com o carro e olha. E por que, que os biólogos não conseguem olhar isso? Por que, que os botânicos que defendem o fogo no cerrado não conseguem enxergar? Por quê? Tá. Porque nós temos uma cultura do fogo. Todo mundo diz, o fogo é natural. O fogo é natural, só que ele não queima grandes áreas. É, e depois vem a chuva. Né? Depois vem a chuva. É só a gente andar nesse cerrado que não queima há 30 anos, você vê as árvores fechado. Não é uma floresta altíssima como a Amazônia, como a Mata Atlântica, mas as árvores estão lá de 10 metros, 15 metros, fechando todos os andares, vários estratos. Uma, uma flora... São mais de 12 mil espécies aqui no Cerrado, catalogadas. Então, o fogo a cada três ou quatro anos, ele não é natural. É um fogo criminoso, com várias causas. Criadores de gado, caçadores, é, garimpeiros, agricultura de tombe queima, piromaníacos. As pessoas que acham que o fogo é natural vai lá e põem fogo. São várias causas. São, é que nem a extinção da abelha, são muitas causas. Uhum. Tem as principais e tem aquelas outras que não são tão é, importantes, mas é um, são multifatoriais. Né? E como que você lida com isso, cara? Você trabalhando aqui no meio de, uma, de um ambiente que pega fogo toda vez, o que, que te mantém motivado a continuar fazendo esse trabalho? Ah, eu acho que se a gente vê, por exemplo, o estrago de 2017 hoje, está lá. O fogo entrou no, na terra, queimou a turfa e quilômetros e quilômetros de matas ciliares colapsaram. Assim. As árvores estão lá, fogueira é do próximo incêndio. É impossível recuperar da noite para o dia. Está lá, as, as, as matas ciliares sumiram, sumiram por quilômetros. E a gente fala, ó, existe a possibilidade de recuperar. Existe. A agricultura sintrópica de Arcte Chiquete. Há 25 anos eu acompanho ele. Falo, cara, é isso, nós temos que fazer isso, trazer as florestas de volta. E não é o conservacionismo. Não é a preservação. Humano, né? Não, é isso que Ernest fala, inclusão permanente, áreas de inclusão permanente. Quando as pessoas entenderem isso, e nós temos parte do agronegócio entendendo isso hoje, isso é um milagre. Os agricultores olharem e falarem assim, não, não podemos jogar fungicida, senão vai matar a microvida no solo. Não podemos jogar herbicida, senão vai matar a minha planta de cobertura. Isso é como se fosse um milagre. E, e isso, isso tem que caminhar rápido. Nós precisamos, nós estamos, já perdeu, já acabou o tempo, né? Não é mais desmatamento zero, nós temos que plantar a floresta. Acho que a única coisa que me mantém motivada é isso, que é possível recuperar ainda que a gente tenha chuva. Uhum. Ainda está chovendo. Mesmo que seja metade da chuva, é muita chuva para nós. Ainda tem que cresça nessa situação. Ainda tem que cresça. Às vezes não é o, pode não ser a nativa que, que o, o, é. o ambientalista mais gosta, mas alguém vai conseguir vir e, e ajudar. E é isso Consegue que os ambientalistas têm que entender. A gente proibiu o plantio de eucalipto, isso é burrice. A gente proibiu o plantio, proibiu plantio Aqui no meu país tem áreas que estão proibindo o plantio de leucena. Em Fernando de Noronha estão anelando as leucenas, anelando. Cara, não, vamos podar essa leucena, triturar e vamos plantar a árvore nativa da, do, do, do Fernando de Noronha, a árvore nativa da ilha. Mas a leucena é uma ponte, o eucalipto é uma ponte, o ipê de jardim é uma ponte, o pinus é uma ponte, porque nós estamos buscando plantas que não crescem mais. Aqui não crescem mais as plantas que cresciam. Então a gente traz uma planta corajosa, não é agressiva. É uma planta corajosa, ela consegue crescer aqui. Então ela cresce aqui e ela produz matéria orgânica, cria micro-organismos, a gente poda ela e ela é a ponte para crescer a nossa amêndoa, o pistache, a oliva, seja o que for, seja o que for que crescia no passado, pode crescer de novo. Nós não podemos ter medo de fotossíntese, porque a gente vê uma plantio, uma monocultura de eucalipto, e quando se fala eucalipto, a gente só tem isso na nossa mente. Hum. Mas eu que vi, você viu as florestas que Ernest construiu, os agricultores que conseguiram plantar agrofloresta, e agora vive de agrofloresta, vive disso. Você fala, não, é possível, é possível. Hum. Essas plantas são só uma ponte, elas vão embora depois. Elas não vão virar uma se, um se a gente plantar outras coisas. Assim, é, é, outra é, coisa. essa que é a coisa. A culpa não é do eucalipto, é a gente não dar alguém para substituir o eucalipto é. depois. E ele é tão generoso que ele fica lá, ele continua trabalhando enquanto não tiver, não houver ninguém para substituir. Então essa, essa é, uma, é uma questão difícil né, das pessoas entenderem. Agora, Fernando, diz uma coisa, a gente, né, do, aí do, do nosso público, a gente recebe tanto e-mail em busca de cursos, cursos com Ernest Ernest, né, lugares uhum. onde possam aprender. E a gente vê o CPES como uma, uma grande potência, um uhum. lugar que, que vai conseguir acolher né, essas pessoas que, que buscam conhecimento. E aqui hoje é um dos únicos lugares onde o Ernest ministra curso também. Uhum. Então, qual que é o planejamento de vocês, de agora para o futuro, para formar pessoas, quais são os programas que vocês têm, a incluindo gente, os cursos com Ernest? A gente está planejando cursos com o Ernest e cursos, nós mesmos organizando, mas cursos mais longos, de 10 dias, que a gente está chamando assim: Agricultura Sintrópica, Aprender Fazendo, Planejamento e Prática. Então a pessoa, e a gente já está em breve. Assim como você também vai publicar um livro agora sobre os princípios com o Ernst. a gente vai, em breve, está logo para sair, o um curso de técnicas de agricultura sintrópica. Literatura é pouca também não, não, nesse, meio, Pouque, nesse meio. Então as pessoas já lendo a teoria, isso é um espaço que elas podem vir aqui e ver na prática. Porque hoje eu vejo jovem falando assim, não, arrumar um cano é fácil em casa. é só olhar no Google. É só olhar no Google. Será? Uhum. Será que você olha lá... E você vê na internet e fazer na prática, fazer bolha na mão, não é a mesma coisa. Está anos luz. Uma coisa é você ver, outra coisa é você fazer. E nós estamos criando espaços para fazer. E, e a gente quer multiplicar esses núcleos. A gente já está criando um núcleo em São Paulo. Nós queremos um núcleo por bioma, um núcleo por país. Então vamos criar um núcleo em Portugal, um núcleo na França, na Alemanha, na Austrália, já tem pessoas trabalhando na Austrália, um núcleo, pelo menos agora um núcleo por país. Então há milhões de hectares na África que estão sendo destruídos, que pode virar floresta de novo. A pele do planeta voltar, porque não está previsto no funcionamento do planeta a gente arrancar a pele dele. Não está previsto. Isso aí. Então acho que é isso, multiplicar esses núcleos, e aqui agora a gente vai lançar um calendário já anual, a cada dois, três meses, dez dias, aprender fazendo na prática mesmo. Fazer bolha na mão. Isso aí. Porque a agricultura, os jovens estão abandonando. Porque eles têm a visão, a mesma coisa da monocultura de eucalipto. Abra a janela na fazenda do pai e vê cinco mil hectares de transgênicos sendo pulverizados com herbicida. O jovem olha e fala, não, isso eu não quero. O agricultor familiar olha o pai no sol a pino com a enxada e o filho dele fala, não, isso eu não quero. Mas isso não é agricultura, isso é uma exploração do planeta. Mineração. Que tem, é mineração, vai ter um fim, vai ter um fim, porque nós estamos matando o planeta. O que nós queremos é o jovem abrir a janela e ele olhar a floresta e falar hoje está um dia bom para eu colher mangostão, hoje está um dia bom para eu ir lá para colher as jacas. <risos> paraíso. O paraíso na terra, transformar tudo em floresta produtiva, nós trazer de volta o paraíso. Os jovens vão querer ficar, vamos acabar com essas mega, me, essas mega cidades, essas megalópolis, isso não é vida. Os jovens viverem hoje como zumbis, grudados no smartphone. Vamos usar tecnologia para produzir coisas nobres, vamos usar isso como um meio, não como um fim. Não pode ser um fim o um celular, prender nossas crianças num celular. Não, vamos fazer um app para eu chegar com o celular e ver o que, que, que eu planto aqui. Ah, nesse solo aqui eu planto o quê? Ah, dá para plantar tal coisa. Ah, então eu vou plantar. A tecnologia é um meio, vamos usar como um meio. E vamos transformar de novo o planeta numa grande floresta por futuras e futuras gerações. Acabou, não é mais sustentável. Nós vamos regenerar. Nós vamos transformar o país, o mundo, floresta. Muito melhor do que hoje. Maravilha. Bom, então é isso. Quem quiser saber mais, pesquisa lá no cps.org, tem, hum. tem o site onde possivelmente vai ter também esse calendário de cursos. A gente vai deixar na descrição do vídeo, aqui embaixo, isso vai fazer parte de um post. Vamos, colo... Vamos inserir o, o artigo que o Fernando e a, e a Daniela escreveram sobre esses experimentos né, de grãos que eles fizeram aqui, dessa, desse consórcio de grãos, hortaliças, com, com linhas de árvores. E, Fernando, obrigado, cara. Obrigado, filho. Vamos Bom lá. Demais.